Oxinha? Hum. Oxinha? Temos aqui a semiótica de frames, Oxinha? a estrutura que conduz à interpretação da ideia de herança do conhecimento, a representação do próprio saber. Enquanto moral, moral essa que conduz o ser a uma interpretação essencial sobre âmbito filosófico e sociológico, o ser que se observa visualmente capaz, que julga ter todas as propriedades por meio de uma agência moral para favorecer assim um comportamento, tendo objetos que através da observação visual resultam como um comportamento formal. Esse ser que se sente parte de um ecossistema, na verdade, além de fazer parte de um ecossistema por meio de uma cadeia semântica por meio das suas estruturas ele representa o sistema não só por meio da sua agência e comportamento ele representa a estrutura do conhecimento como ser humano ele representa a história humana a evolução humana e os sentidos que a civilização humana tomou, através da sua classe social, através da sua, do seu posicionamento, através de como ele desenvolveu suas habilidades psíquicas que compõem estágios dentro da sua própria personalidade, favorecendo assim um representante que traz adjetos e ideias aos objetos, que por meio da observação de padrões, traz consigo uma tonalidade única para a comparação de ideias para incluir e transcender e, como representante humano, contribuir com a evolução humana. Até aí, podemos observar muitos padrões e confluências enquanto espécime, mas, se nós incluirmos um fator dissociativo, um fator de incômodo, neste efeito, nesta cadeia hum, composta por gerações e gerações, podemos estabelecer uma ideia de heranças de interpretação dissociativas e padrões dissociativos denominados como crenças que favorecem uma comunicação com determinados significados que não são isolados mas caminham por meio de uma semântica de associação que usa a mesma lógica matemática que os padrões associativos não? trazem uma significativa as comunicações e uma linguística diferente do que o instinto humano procura, que é o bem-estar e a vivência. Por meio de um formalismo estrutural, podemos trazer concepções e significados que têm diferentes semânticas. Enunciando uma linha de pensamento, podemos estruturar uma engenharia reversa do ser das alegações e do comportamento, tendo informações de suma importância para uma melhor administração do ambiente, tendo por meio desta semântica de estados, efeitos hierárquicos e concepções hierárquicas, que o próprio ser, instintivamente, prioriza padrões e crenças constitucionais da própria espécime que são usadas como códigos de programação primordial da espécime, códigos esses desenvolvidos através de adaptações com foco na sobrevivência da, próxima, da própria espécime, que desenvolveu a capacidade de observar padrões como uma maneira de sobreviver em um meio selvagem, trazendo com isso uma, constru uma construção de um sistema baseado nessas adaptações e aprendizados que nós denominamos estruturalmente como instinto que são conectadas por meio do desenvolvimento da inteligência do ser obtidos através de milhões de anos. tendo padrões de interpretação e acionamento dessas ideias como um um, um conceito paralelo existencial como se vários desejos, eles estivessem funcionando ao mesmo tempo em um, uma, grande, uma grande ordenação de engrenagens que chamamos de sistema nervoso. Tendo essas, essas redes de conexão com base nessas ideias primordiais, Podemos favorecer diagnósticos respeitando um espaço de tempo ordenado e administrado, um, um ambiente controlado, para com isso isolar variáveis e trazer características desses sistemas de conexões focados em uma relação de significados, respeitando o ser único que ali representa este tipo de conhecimento, representa este, esta tipologia de conexões que reconhece padrões e estabelece aplicações para esses padrões. Formalizando assim a, uma estrutura conexionista que compõe a maneira com que aquele ser conscientemente observa as informações e os padrões em si. É complicado, mas nós podemos compreender o que a representação é para o ser enquanto espécime, tendo um reconhecimento desses padrões psíquicos, relativando os signos e a interpretação dos mesmos constituindo mapas para que o significado da comunicação o significado do comportamento e o significado do conhecimento daquele ser traga sobre âmbitos analíticos uma maneira de antecipar resultados não desejáveis trago uma maneira de antecipar padrões não desejáveis maneiras de modificar a impressão e a reação daquele ser que é consciente diante do próprio conhecimento, ele não é consciente diante de uma certa qualidade de conhecimento, qualidade de sentimento que por si só é a maneira como o ser percebe os próprios filtros através de uma um padrão instintivo, é a maneira com que esse ser analisa a si mesmo, que esse ser se percebe, julga, escolhe e evolui, trazendo essas estruturas qualitativas e acolhendo aquele ser na sua fonte Podemos ter uma base analisável. Para que isso? A forma mais simples e mais funcional de ter isso é o ser que estuda esse conhecimento aqui conosco, ou o ser está buscando respostas, entender que quando ele diz eu sou, ele não está dizendo eu sou o José, a Ana, o Felizardo ou qualquer outra, qualquer outro ser. Ele está dizendo: eu sou humano, eu represento o humano e represento o que eu concebo como conhecimento humano, ao que eu fui um, colocado. A disposição, ao que eu fui imerso, a que tipo de relação eu tive com aspectos que eu presenciei do humano, dos fatores que compõem a humanidade, da maturação desta humanidade em mim. em uma existência cotidiana que traz uma certa continuidade e permanência de padrões até que eu me adapte e estabeleça esses padrões como regras. A interpretação dessas ideias que são vistas como externas mas são espelhadas por meio da permanência e da continuidade, ideias internas. Tendo o meio como alguém que o ser precisa vencer ou mostrar que é capaz, tendo o meio como um ponto. E uma fonte para ter a existência garantida. Padrões esses presentes desde a época que a sobrevivência era o objetivo principal anjian, tendo. Todas essas informações podemos atribuir uma qualidade experiencial, distintiva, entendendo as redes e a forma da própria semântica por meio da representação do conhecimento. Podemos trazer com isso uma finalidade distintiva do comportamento uma finalidade distintiva do conceito de continuidade comportamental, uma mudança no ser e na interpretação, quantificação e qualificação dos mesmos padrões, com a argumentação da interpretação dos mesmos fenômenos com outro tipo de graduação e responsabilização, trazendo correspondências a camadas do psiquismo que favorecem conceitos inteligíveis, o desenvolvimento da habilidade psíquica, que nós chamamos de inteligibilidade, que traz a interpretação desses signos em um mundo simbólico, trazendo não só em âmbito consciente padrões do que é significante e do próprio significado, conceitos lógicos sobre o fato, constituições da temática factual das coisas, tendo com isso muitas maneiras de ver a mesma coisa, denotações complexas sobre padrões complexos que na verdade são padrões que fazem com que o ser se perceba como ser, não como o último de sua espécime que enxerga as coisas de maneira única. E mesmo assim, percebe milhões e milhões de seres humanos que falam línguas totalmente distintas. Já? Muito obrigado. Paz. Já?